água de gengibre turbinada a versão mais poderosa para emagrecer rápido olá amigos tudo bem você quer perder peso e acelerar este processo já ouviu falar na água de gengibre porém essa receita que vamos te mostrar hoje é a que melhor funciona além de funcionar muito mais rápido você já conhece os benefícios do gengibre para seu corpo Além de ser refrescante e gostoso, ele é composto de propriedades anti-inflamatórias, antiparasitárias, antivirais e antibacterianas. O gengibre age no sistema imunológico, digestivo e cardiovascular. Além de ter vitaminas, como a vitamina C, e minerais, como o magnésio. A água de gengibre, que vamos te ensinar agora, é a melhor receita de todas que você, certamente, já viu? Ela desincha e emagrece, acelera o metabolismo, melhora a circulação, alivia dores no corpo, reduz o risco de pedra nos rins, e trata gripes e viroses. Então vamos para a receita. Ingredientes. Um pedaço de 5 centímetros de gengibre cortado em fatias. Um limão cortado em rodelas. Não precisa descascar. Uma colher de café de açafrão em pó. Uma colher de sobremesa de óleo de coco. 1 um litro de água, modo de preparo, ferva água com o gengibre e quando levantar fervura, adicione o limão e o açafrão e mexa tudo. Desligue o fogo e tampe a panela. Deixe agir por 10 minutos e acrescente o óleo de coco. Tome 3 xícaras por dia. Consuma a água de gengibre por no máximo 2 semanas. Mas se quiser continuar tomando, dê uma pausa de uma semana e retome por mais duas semanas. Observação. Se for hipertenso, converse com o seu médico para saber se pode ou não consumir gengibre. Gostou do vídeo? Se você gostou, curta nossa página e compartilhe com seus amigos que vamos postar mais vídeos assim aqui na página Dieta e Detox. Beijos!